Ser indígena é nascer com uma grande responsabilidade. Eu sou André Taquá, faço parte da equipe da 350 Brasil, sou coordenadora do programa Indígena da América Latina e também sou presidente de Saúde Indígena Nacional. Romero Sou de Colômbia, do departamento de Putumayo e pertenezco ao Pueblo Murui. Sou estudante de Derecho da Universidade Nacional. Meu nome é... Eh, Jesús Rodolfo y Herrera. Yo soy del Real Guardioprevio Putumayo, hijo del tabaco, de la coca, de la yuca dulce, del clan Almendro. Ser indígena es é nacer con una gran responsabilidad, una gran luta pela frente, é ser resistencia. Ser líder en Colombia es un reto, pero a la vez también es una forma de fortalecê-lo. Significa amor pelo seu território, amor pela sua diversidade de cultura, pelos seus idiomas. Nossa identidade é o território. Um indígena sem terra não é indígena. A gente preserva tanto esses territórios, não só para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência do mundo inteiro. Hoje a nossa maior dificuldade é recuperar nosso território para nos manter culturalmente, para a gente poder sobreviver é, no Brasil, na América Latina. Como há tanta riqueza, há multinacionais que querem chegar lá e fazer exploração. Não utilizamos a terra para a exploração minera, essa não é es nossa lei. Não queremos exploração y peor explotación. Y eso viene causando muchas muertes é, dentro de do, nuestros pueblos, muchas retiradas de territorios también por cuenta de eso. Es é algo que afecta realmente a toda la humanidad, a todos los animales, al medio ambiente. Si no nos ayuda las instituciones, las leyes mismos a preservar eso, no va a haber Amazonía, no va a haber pulmón del mundo, no habrá agua. No habrá aire propio para respirar. Un mensaje que yo le daría al gobierno y a las empresas extractivistas es tener un poco de, de conciencia. Que no jueguen con la madre tierra, porque nos estamos matando a nosotros mismos. Somos nosotros que podemos cambiar eso y reaccionar. Nosotros estamos limpiando, abriendo el camino que nuestros abuelos dejaron para que você, futura geração, possa seguir caminhando, acercando e vivendo porque é nosso tesouro. E o nosso futuro que a gente espera é es um es mundo verde, um mundo verde-azul. Os conhecimentos milenários estão vivos e estarão vivos. Que sigamos nessa luta. E mostrando que a gente é indígena, que a gente está aqui, e que a gente veio para realmente resistir e a cada dia que nasce um indígena é uma nova resistência.